Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Ed Brock, o anti-herói Venom. O Ed Brock surgiu pela primeira vez na revista o Espetacular Homem-Aranha número 300, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente foi expandida na HQ o Espetacular Homem-Aranha número 345. Ed Brock era um conceituado jornalista, que um dia entrevistou um homem que dizia ser a identidade secreta de um supervilão chamado Devorador de Pecados. Com esta reportagem, Brock conseguiu um enorme prestígio no jornal em que trabalhava. Entretanto, seu furo de reportagem se tornou uma grande mentira, quando o Homem-Aranha prendeu o verdadeiro vilão. Isto acabou com a credibilidade de Ed Brock, fazendo com que ele fosse demitido e colocasse toda a culpa no escalador de paredes. Homem-Aranha, pra onde quer que eu me vire, ele se mete no meu caminho. Ele acabou com meu emprego, com minha reputação! Oh, com minha saúde? Meu apartamento? Desesperado, o ex-jornalista decidiu que deveria se suicidar. Mas devido ao fato de ser católico, Ed não poderia cometer esse pecado mortal. Assim, Ed vai até uma igreja para orar e pedir para que Deus mudasse a sua vida. Nesse dia, parece que o desejo do ex-jornalista foi atendido, pois nesta mesma igreja, Peter Parker estava se soltando do simbionte. Buscando um novo hospedeiro, a criatura se une a ele, e o ódio de ambos pelo Homem-Aranha acabou criando um grande super vilão, chamado Venom. Por conta da longa exposição do simbionte com Peter Parker, a criatura adquiriu os poderes do herói. Essa exposição fez com que o simbionte não fosse detectado pelo sentido aranha. Mesmo assim, em um de seus combates contra o teioso, o Venom acabou sendo derrotado e foi levado sob custódia pelo Quarteto Fantástico, que descobriu que o simbionte se uniu permanentemente ao corpo do ex-jornalista. Por conta disso, Ed foi condenado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima, de onde rapidamente ele conseguiu escapar. De volta à cidade, o vilão conseguiu descobrir a verdadeira identidade do escalador de paredes, após um de seus confrontos. Para proteger a sua identidade secreta, Peter trava um novo confronto com o Venom, e durante a luta, o herói Escarlate decide retirar o seu traje e se oferecer como novo hospedeiro do simbionte. Venom tenta se separar de Ed Brock, mas a força utilizado nocauteia, tornando o Homem-Aranha o vencedor. Finalmente separado, Edbrock é mandado para a prisão Riker, tendo como seu companheiro de cela Cletus Kassadei, um assassino em série, de quem Ed detestava devido ao fato de matar inocentes. Numa noite, o simbionte retorna e vem até a cela de Brock, onde se junta novamente ao seu antigo hospedeiro. Porém, a criatura se reproduziu, e esse novo descendente infectou Kletos Cassadei, transformando-o insano assassino, em um novo super vilão, o Carnificina. Para detê-lo, Venom se une com o Homem-Aranha, e juntos, os dois conseguem derrotá-lo. No fim, Venom e o Homem-Aranha fazem uma trégua, onde os dois decidem que viveriam em paz, caso Venom deixasse a vida do crime. Venom aceita essa missão, e se muda para São Francisco, conforme mostrado na minissérie Protetor Letal. Nesta minissérie, Venom tentou se tornar um anti-herói, quando o pai de uma de suas vítimas, recrutou um grupo de super-seres para derrotar o antigo vilão. No fim... O Homem-Aranha aparece e juntos conseguem derrotar a equipe e Venom se torna definitivamente um anti-herói. Esta minissérie inspirou o filme Venom de 2018, protagonizado pelo ator Tom Hardy. Aparecendo em diversas mídias, o Venom está presente no filme Homem-Aranha 3 de 2007. E no filme Venom de 2018. Você era uma coisa. Se você quiser assistir a segunda parte desse vídeo contando a origem do Anti-Venom, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escatapleche!